E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente trazer um quadro diferente. Todo sábado daqui pra frente a gente vai ter a participação do Preço Certo e hoje o Marcelo Roque vai falar sobre gestão. Quais indicadores que você tem que cuidar do seu negócio? São só três. Fica com a gente aí nos próximos minutos. Tá contigo, Marcelão. Valeu! Fala, Alê. Cara, quando a gente está falando de gestão por indicadores, a gente está falando de precificação, existem três principais indicadores que a gente tem que dar uma olhada dentro da empresa. tá? O primeiro deles é o faturamento. De fato, eu tenho que entender quanto eu estou faturando dentro do meu negócio para eu poder entender a maturidade da empresa, para eu poder entender a quantidade de pedidos que eu estou fazendo, para poder entender, de certa forma, é, é, como está se comportando efetivamente a empresa. Mas também não adianta nada eu focar no faturamento sozinho, porque ele, sem eu entender a margem, não me dá exatamente como é que está o lucro líquido da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 100 mil reais de faturamento, esses 100 mil reais de faturamento geram um 10 mil reais de lucro. É totalmente diferente de um faturamento de 50 mil reais que me gera 30 mil reais de lucro. Então, não necessariamente uma empresa que fatura mais, é uma empresa que deixa mais lucro na mesa né, para utilizar. Então, além do faturamento, eu tenho que analisar a questão da margem, que a gente chama de margem de contribuição, que é responder para cada real que essa empresa fatura, quanto ela bota de lucro no bolso. Tá? Agora, mais do que isso, além de entender o conceito da margem de contribuição, muitas das vezes, por conta da minha operação de dia a dia, às vezes o meu negócio pode acabar dependendo de dinheiro. Né? Eu vendo, vendo, vendo, mas sei lá, eu tenho que repor estoque, às vezes o dinheiro do recebível não chega, né ou então às vezes o dinheiro chega e eu tenho que pagar meu fornecedor ali no fim, eu tenho que saber identificar do dinheiro que está na minha conta o que é dinheiro que eu posso usar ou não que a gente chama exatamente o controle do capital de giro da empresa. Porque eu tenho que entender exatamente como eu pago o meu fornecedor, quanto tempo de estoque fica os meus determinados produtos, como está o meu recebimento, porque entendendo essa necessidade de capital de giro, eu passo a entender o que é dinheiro que eu posso usar ou que eu não posso usar, ou dinheiro que vai fazer falta, ou dinheiro que tem na conta que eu não posso tocar dentro da empresa. Saber essas três informações, tendo controle no faturamento, na margem de contribuição e no capital de giro são os três indicadores que uma vez muito bem controlados e estabelecidos como meta dentro da empresa fazem com que a gente trilhe uma jornada de crescimento que é uma jornada que é financeiramente sustentável de lucratividade e rentabilidade para os lojistas e muita gente me pergunta quais são os principais indicadores que a gente tem que ter de gestão é, para melhorar o crescimento da nossa empresa para preparar o nosso e-commerce a nossa venda que a gente está fazendo no marketplace numa venda cada vez mais lucrativa, numa venda de maior controle e assim em diante. Quando a gente fala de gestão, propriamente dita da empresa, normalmente, muitas das empresas acabam estipulando a meta em cima do faturamento. Olhar o faturamento não está errado. Ele é muito importante, de fato, a gente entender o volume que a gente está vendendo, porque esse volume, é, ele, de certa forma, vai representar o quão maduro está a nossa empresa, o quão maduro está a nossa quantidade de pedidos e assim vai. Só que mais do que olhar o faturamento, também estou preocupado em entender qual é o lucro líquido que eu estou tendo em cima das minhas vendas. Então, é muito importante que eu saiba também, em cima desse faturamento, eu saiba como está a margem de contribuição da minha empresa. Eu tenho que saber para cada real que a minha empresa está faturando, quanto ela está botando de lucro no bolso. Mais do que isso, eu também preciso entender, a partir do meu modelo de compra, de venda, de estoque, como está a necessidade de capital de giro do negócio. Afinal, se eu vendo 100 mil reais... Tenho 30% de margem e preciso de 300 mil reais de capital de giro dentro da empresa, muito provavelmente eu vou estar vendendo não vou estar vendo a cor do dinheiro. E isso pode se dar porque eu estou comprando mal, de maneira errada, sei lá, estou pagando muito meu fornecedor à vista, ou então porque eu tenho muito produto em estoque, e esse é um estoque que ainda não girou, e cara, tá vindo aí uma Black Friday da vida, um excelente momento para a gente poder girar esse negócio, né, fazer esse estoque sair da, da, da nossa mão. Ou porque talvez até mesmo o nosso método de recebimento é um método de recebimento que, cara, a gente literalmente recebe em 30, 60, 90, 120 ou o marketplace paga a gente em 20, 30 dias. Então, toda essa complexidade, de certa forma, tem que ser mensurada porque essa falta de capital de giro dentro da tua empresa vai afogar o teu negócio como um todo, tá? Então, são sempre três indicadores que a gente tem que acompanhar. O faturamento, que provavelmente você já faz. A margem de contribuição, eu quero entender para cada real que eu faturo quanto eu boto de lucro no bolso. E o terceiro, o capital de giro, que eu quero compreender como está a minha compra, o estoque e a minha venda. Com isso, a gente faz uma excelente gestão e consegue trabalhar as nossas metas de maneira mais definida, decidida e orientada muito mais ao lucro e ao caixa do que os indicadores de ego que regem as empresas normalmente.